O que será que tem naquela plataforma flutuante? Se é que tem alguma coisa, tipo, pode ser que eu uh, peguei no último episódio e simplesmente esqueci. O que, pra falar é, pra... Yeah. definitivamente eu tinha esquecido, mas. É, yeah, para que não tem nenhum santuário, alguma coisa? Eu não sei, só sei que é extremamente fácil acabar se distraindo e ir numa direção aleatória, mas. Ok, assim que eu encontrar um santuário qualquer por aqui, eu vou simplesmente... Oh? Bom, isso não presta. Uh, eu vou simplesmente me teleportar e resolver aquela side quest que eu tava precisando resolver de entregar a carne, antes que eu me esqueça completamente. Ok, eu ia uh, dar um jeito naquele catavento, etc., mas... Esse Moblin decidiu aparecer aqui, então. Yeah, deixa eu acabar com ele bem rápido, porque. <risos> ah, deslizada dele. Simplesmente algo incrível de se ver. Ok, a gente consegue a clava dele, só que essa clava realmente é bem fraca aqui no momento. Não importa. Ei, olha só que coisa. Eu tô numa área de um nível menor e eu não tô sendo trucidado em toda a santa batalha. Enfim. Ok, isso é um catavento de Korok. Não há dúvida sobre isso. Ah, eu acho que eu preciso de, tipo, ter uma folha pra poder atingir aquilo e... Ok, deixa eu... Yeah, isso que eu precisava. Eu vou deixar a espada aqui, eu vou pegar a folha de Korok. Então... Yaha. Yahaha! Yahaha! Eu estou confuso! Eu estou. Sinceramente, genuinamente confuso sobre o que há com. Isso aqui, tipo. É óbvio que isso tem alguma coisa a ver com. Um Korok, mas. Peraí! Oh! simplesmente foi extraordinariamente sutil o fato dessas o que é isso afinal que está sendo lançado para cima para baixo para aqui eu não sei mas é é extremamente sutil e não há dúvida sobre isso ok mais uma semente de korok algo realmente fantástico assim como você... oh boom já encontrei um que eu tinha deixado ali para trás sim yeah. Uh, honestamente, vale a pena... Sim. Sim, vale a pena lutar contra esse Moblin. E o e um motivo é que eu vou uh, consumir alguma coisa. Uh, e yeah, é isso. Meu, eu vivo apertando os botões errados. E é uma vergonha tremenda. Ok, tudo bem. Um... E yeah, é só isso. Tipo, não é difícil nessas situações. E ainda assim eu consegui ser atingido por aquele imóvel. Mas é, perceba que, tipo, ele basicamente... Oh, tem um lagarto ali. Bom, tinha um lagarto ali. Ele basicamente me demoliu com um único ataque. Tipo, mesmo que você tenha uma defesa um pouco maior como a que eu tenho aqui, não significa... Que mesmo os Moblins mais fracos não vão te demolir quando a oportunidade aparece. Ok, pássaros migrando ali em cima. Tem um acampamento de Bocoblins ali. E ali, ok. Primeiramente, deixa eu dar um jeito esse acampamento de Bokoblins. Esse acampamento de Bokoblins, pegar umas flechas aqui de graça. Sempre algo fantástico. E agora. Ah, yeah, deixa eu só girar para vencer. Girar para vencer rapidão aqui. Oh! Ok, tremendo arremesso uh, daquele em que não tinha nenhuma arma. Oh! Minhas armas se foram, mas não tem problema. Ok, quer saber? Não é a melhor ideia do mundo fazer ele pegar fogo, porque, tipo, isso vai destruir uh, tudo que ele deixar ali, e, é, eu não quero deixar isso acontecer. Uh, eu sei que a gente ganha uma recompensa aqui, que é bem boa e legal e etc, só que eu não sei se ela é bem boa e legal etc. Ah, uh, deixa eu ver, das coisas que eu tenho... Ah, yeah, não, isso aqui, isso aqui é uma arma fraca, apesar de ser uma arma pesada... Ah, quer saber? Eu, que, eu quero um escudo. Eu acho que eu tenho a necessidade de... Oh, pera um momento. Eu acho que eu posso destruir isso aqui com tranquilidade, não é? E a resposta é sim. Ah, só que isso lançou, tipo... Tudo pra longe. Não é super ideal você explodir isso aqui? Mas, aí, é, tem rupis e outras coisas, então... É legal, desde que você consiga uh, distinguir... que é isso? Oh! Ok, tem um peixe. Uh, você consiga distinguir os brilhos que indicam as coisas que saíram voando ali. Ok. Eu posso... Tch, eu posso casualmente destruir isso aqui? Sim, é só ter qualquer arma pesada que você pode destruir caixas. O que é bom, porque... Uh, senão isso iria possivelmente ficar bem irritante no futuro. Mas, Ok. O que a gente ganha com isso? Mais uma pedra preciosa. Fantástico. Hum... Primeira coisa, dar uma flechada naquele bocola. Segunda coisa... Pegar... Utilis... Com licença. Utilizar magnízes para pegar aquele baú. Ou não. Meu, por que magnízes tem um alcance tão baixo aqui? Tipo, eu não me lembro... Bom, isso foi extraordinário. A propósito, já encontrei mais um... Ok. Uh, das... das arcos e flechas que eu tenho... Honestamente... Yeah, isso aqui... Esse é o arco e flecha que é melhor deixar pra trás. Mesmo com sua propriedade extra, eu acredito que vale a pena fazer isso. Mas yeah, eu encontrei o estábulo, eu encontrei... Eu encontrei um monte de coisas. Eu encontrei um monte de coisas e eu já tô indo numa direção completamente diferente da originalmente planejada, mas uh, tudo bem. Tudo bem, não se preocupe, simplesmente vai indo numa direção e lembre-se de uh, teleportar para aquele outro estábulo para entregar a carne. Isto é importante. Ok, mais um desses. Ó, oh, qual é? isso sempre vai, peraí, ele fica em 8. Cedo demais. Cedo demais. Aí, perfeito. OK, agora é todos eles ficam em 8. Eu sei que Aí, um pouquinho para cá e ó, oh, cedo demais, tá demais, pra falar a verdade. Fantástico. Agora só tenho que Atingi ele aqui Com minha última flecha comum Bom, ainda bem que eu tenho Muitas flechas incomuns aqui Meio que... Oh, fantástico! Eu ia dizer que era meio que um desperdício, mas eh, Considerando que a recompensa é uma semente de Korok Não, não é um desperdício Ok, mas sério, eu Realmente gostaria de conseguir umas flechas aqui Bom, não sei quanto dinheiro que eu tenho, eu acho que seria algo razoável uh, comprar com o Beedle, que certamente ele vai aparecer aqui. Não sei porque eu estou falando certamente... Oh, peraí! Aham, uhum, sim, estou viajando sozinho. Ok, um bom cenário. Ok. Conhecedor de beleza. Ok. Ah, uh, sim, eu vou escutar. Uh. Certo. Ok, o castelo, sim. Ok, tinha um ancestral ali que tinha... Oh, eu me lembro disso aqui. Oh, oh isso é uma... Missão <risos> infame. Ok. Ok. Ok. Ele tem um livro de receitas no castelo e ah, yeah, vai demorar até o fim do jogo para eu uh, conseguir fazer essa missão. Simplesmente porque isso exige diversos pratos uh, complicados com bastantes ingredientes. Um... Ok. E, novamente, ela tá falando do castelo também, quando era mais seguro. Oh, ela quer equipamento da guarda-real. Que é muito bom, pra falar a verdade. Ei, hey, Bilo está aqui. E o que você tem para vender? Ok, flechas. Sim, eu vou levar tudo. E, e eu vou levar um desses também. Bom, eu estou completamente duro. Mas, de qualquer maneira... Oh, thank you. Novamente, é obrigatório toda santa vez. Eu vou fazer todas as vezes. Ok, talvez eu não vá fazer todas as vezes. Nah, eu não deveria falar algo tão, obviamente, mentiroso e criminoso dessa maneira. Enfim, vamos ver que tipo de santuário isso aqui vai ser. Eu sinto que vai ser um teste de força... Uh, pequeno. Eu estou correto ou... Não, estou completamente errado. Isso aqui vai ser um baseado em magneses, pelo fato de ter metal um título. Só que, para falar a verdade, meio que acaba sendo... Olha, eu tô tentando... Ok, este era o meu objetivo. Para falar a verdade, isso foi uh, completamente idiota e etc. Porque, tipo... A textura aqui dessas caixas é uma textura que você pode escalar. Uh, então, peraí, por quê? Ou, oh, eu não sei porque o Link estava tendo tanta dificuldade para escalar ali, mas tudo bem. E yeah, é basicamente, a gimmick quer que... Você tem que... peraí, será que eu consigo? Ok, não. Não dá para utilizar Magnesis enquanto você está em cima uh, de um objeto. Porque isso seria meio que... Over... Power demais? essa lógica? Não sei se essa é a lógica, mas... Ok. Eu acho que o ideal aqui é fazer... Pera aí... Não, não, não. O ideal é colocar uma torre de caixas mais ou menos por ali. Eu vou simplesmente escalar... Uh, utilizar a ponte e é isso. Tipo, tem alguns que demoram bastante para você chegar até o fim tem alguns que são realmente simples e esse definitivamente entra na categoria dos simples é uma coisa que eu gostaria que fosse possível nesse jogo seria aumentar ainda mais a velocidade ó oh, sério bom isso é um problema ah, será que se eu soltar não Ok, tudo bem. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais perto. Oh, isso vai cair, né? Oh, não, não, não! Uh, eu realmente acredito que esse cubo deveria virar, mas tudo bem. Ele tá caso. Como assim isso não é perto o suficiente? Ok, deixa eu transportar a base inteira, cuidadosamente. Ok, não era a minha intenção ter levantado tudo ali, mas. Uh, o importante é que dá certo. Ok! Yeah. não, agora a física do jogo decidiu fazer sentido. Ok, não, não, não. calma. Tudo bem. Ah. Bom, a minha torre de pisa estava instável e era inevitável que isso acontecesse. Yeah, tô complicando isso mais do que o necessário. Com toda certeza. Mas isso não seria para of the Wild se você não publicasse coisas mais que o necessário. Eu não me lembro do alcance de Magnese ser tão pequeno. Tá doido? Ok, agora simplesmente. Yeah. Não. é Exatamente o que eu havia dito só realmente não gostei do fato de você precisar necessariamente ter que cair no chão, etc. Tudo isso para você poder criar essa ponte aqui. Tipo, é, é um passo a mais do que o necessário. A propósito. Sim, yeah, só tem aquele baú? Só um baú? Ok, tudo bem. Pensei que pudesse ter mais de um. Mas a realidade é que não. E com isso, é, eu tenho quase o suficiente para conseguir mais um upgrade, o que é bom. É, será que eu deveria ir para aquele... Não, não, não, não, não, não, não, não, eu vou parar aqui antes que eu perca o meu foco. Deixa eu me teleportar bem rápido para... E yeah. é, esse estábulo, deixa... eu quero terminar aquela missão, isso é importante. Ah, uh, me pergunto qual vai ser a recompensa. Se for rupees, isso vai ser fantástico. Porque, tipo, rupees nesse jogo são extremamente, extremamente úteis. Olha, uma das melhores decisões que os desenvolvedores fizeram aqui é o fato de, tipo, você não precisar ter carteiras para armazenar dinheiro e tudo. Não, o link simplesmente é completamente gerado aqui. Essa é a realidade... Ele tem bolsos infinitos, eu deveria dizer. Que permitem que ele, talvez, fique totalmente dinheiro. Oh, pra falar a verdade, não dá nem pra eu dormir ali. Um, dá pra eu dormir de graça aqui, potencialmente. Será esta uma boa ideia? Não! Não, não, não, muito... Muito obrigado, eu não estou interessado nisso hum? Ok Teve um terremoto, os monstros aumentaram ah. Ok Pera, o que? Ok, hum. o que você está vendendo? Ok, flechas, etc Coisas bem comuns ha, Não imaginei que você fosse vender coisas Mas tudo bem Ah, espera um momento Eu estou vendo um besouro Okay. Oh, e aquilo aumenta a defesa Ok, isso, isso é algo bom Aumento de defesa Olha, uma coisa que eu não me lembro assim, é se nesse jogo você pode ter um aumento de defesa E um aumento de ataque ao mesmo tempo Eu acho que existe um limite De quantas poções você pode manter ativa ao mesmo tempo Mas, é, pera um momento Você tem um ponto de exclamação Eu acho que eu não falei contigo ainda Oh, um cavalo completamente branco Ok, Safula Hill. Certo. Será que é um parente? Sim. Ok, tudo bem. Difícil de encontrar. E yeah, eu não me lembro qual... Ok, yeah! é você exatamente que eu quero falar. Ok, sim, sim. Absolutamente. Oh, será que eu posso... Sempre caçar e conseguir roupas facilmente. Ok. Isso é um modo fácil de se obter roupas uh, rápido. E eu absolutamente aprovo. Ah, pra falar a verdade. E yeah, é isso aqui é caminho. Pra onde eu tô querendo ir. Então, eu vou continuar seguindo nessa direção. Eu tava pensando em passar ali pelo meio das. das montanhas, etc. Mas acredito que isso vai acabar ficando para outra ocasião. Mas. E yeah, ok, estamos aqui. Sinto que eu tô começando a ficar um pouquinho desconfortavelmente perto do castelo, não é? Espera aí, deixa eu dar uma olhada. É, é o que parece para mim, mas eu também posso estar. Estimando errado. Ah, não, não vale a pena lutar contra aqueles esqueletos. Simplesmente não vale a pena. Mas eu estou... Inter... Será que tem um subchefe aqui? Tipo, subir aqui até o topo dessa colina. Isso parece exatamente o tipo de coisa que pode resultar... Não? Não tem um chefe aqui no topo dessa colina? Eu honestamente estou um pouco decepcionado com isso. Bom, tem cavalos. Eu acho que... Esse era o grande objetivo aqui. Ok. Deixa eu ver. Em termos de escudo... Sim, é melhor utilizar escudo fraco aqui nesse momento. Bom, lá se vai aquilo. Ok? Não seja atingido pela geleia. Fantástico. Oh, eu peguei um grilo aqui. Não sei exatamente como, mas uh, tinha um e é isso. Uh, ok, parou de chover. Fantástico. Ah yeah, não, eu eu vou continuando nesse caminho para chegar até aquele outro santuário. Ali. Será que espera um momento? Aquelas pedras parecem notáveis. E pera aí, sério? Isso aqui não é um Talos? Eu estou genuinamente chocado. E pra falar a verdade, isso é algo que vai continuar se repetindo por bastante tempo, simplesmente pela natureza do negócio. Ok, eu tô vendo aquela ponte ali, tá cheia de lisalfos, etc, mas esse lugar inteiro tá cheio de gosma maligna, então isso provavelmente significa que tem um santuário aqui. Talvez, inclusive, aquele que... não, não, aquele que a gente oh. viu é aquele que está marcado ali. Mas o que existe aqui, então? Ah! Meu, a quantidade de energia de corrida que a gente tem ainda tá muito fraca. Hum... o uh, tem um guardião ali. Isso é preocupante. Ok. Mas eu sabia. Será que eu devo tentar lutar contra o um guardião? Tipo, eu sou plenamente capaz de contra-atacar ali, mas... Uh... Ok, tem de é certo ali. Não, não, não tô com tanta certeza Só vai ter um santuário por aqui, ou se tipo o jogo tá simplesmente apontando para aquele ali que eu já tinha marcado. Ok, tem keys Quer saber? Deixa eu lutar contra esses keys porque pelo menos assim eu posso conseguir. Uh, umas asas que podem ser especificamente úteis no futuro. Uh, eu realmente não acho que vai ser, mas... Ok, não, E yeah, o que eu tô vendo ali no radar é, é aquele que eu tenho marcado. Um, vale a pena lutar contra os espacolobrins ali, etc. Subir ali em cima. Eu não sei. Uh, tem um estábulo ali. A propósito. Mas, é eu vou tentar... Far que tem algo particularmente bom aqui. Uh, será que eu consigo? Yeah, ok. Maravilha. Com toda a tranquilidade. Ah, deixa eu ver. Tem. Ok, inimigos um pouquinho mais fortes do que o de costume. Ok. Tem que lutar contra mais de um. Não é algo que me deixa muito feliz, mas.. Tudo bem. Ah, eu acho que é uma boa ideia dar uma abertura com a flechada. Um, ah, yeah, ok. Isso não me colocou na melhor posição do mundo. Mas... jogo dá pra... Ok, pensei que não fosse travar nunca a câmera ali. Ok, <risos> se a gente para os ataques aqui... E yeah, é assim, joga ele longe. Assim ele deixa de ser um problema em tempo recorde. Aquele filho da mãe tinha flechas explosivas? Bom de se saber. Muito bom de se saber. Ok. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Oh. Peraí, o quê? Tem uma camisa aqui em cima também. Por quê? Bom, para ver de longe, é claro. Ok, não. Aquilo é uma flecha de fogo. Ok. Oh! Eu sabia que ele tinha um ataque desse tipo, mas... Tudo bem, não importa. Ele não vai durar muito depois desse ataque. Uh! Ok, genuinamente surpreso que ele chegou a sobreviver ali. E ok. Ah, ele só está usando armas realmente ruins ali. Ok. É, aqui nós temos mais um outro aqui. Um flash, Não derrube suas Oh, eu queria as flechas. Peraí. Tem quantos deles por aqui, afinal? Eu não sei mais. Ok. É pra cá, yeah. Tenta me atacar. Tenta me atacar novamente. Honestamente, eu acho que não dá pra você desviar daquele ataque a propósito. Uh, o que é notável. Ok. Melhor eu desarmar ele primeiramente. Aí depois eu posso atacar sem medo. Ok, talvez com um pouco de medo. Mas. Yeah. Ok, tem. Comida aqui que eu acabei pegando de graça De diversos lugares É bom te... Como assim eu não consegui atingir ele na cabeça ali Eu me sinto indignado com isso, mas tudo bem Como é que você me errou? Como ele conseguiu me errar? Oh, não! Ah! Meu o... A lança é boa Ela é realmente boa essa alabarda, só que. Derrubar. Ok, yeah, não, aquilo, aquilo é uma flecha de bomba. Definitivamente. Uh, ok. Deixa eu ver se eu consigo. Uh, será que eu deveria. Ok. Deixa eu utilizar isso aqui primeiro. Boom! E. Yeah, eu vou. Vou tentar utilizar o Meteor Rod também para atacar fogo em todo mundo. Oh, tô genuinamente surpreso. Que isso terminou como terminou. Yeah, genuinamente surpreso que isso terminou como terminou. Eu não deveria ter virado minhas costas ali. E ainda assim, eu virei minhas costas ali. Ah, yeah, eu deveria ter salvado o jogo. Não um só sal... pare. Não salvar o jogo ali, não foi inteligente. Ok, atinge, Tiro na cabeça, por favor. Ok, muito obrigado. Agora... Uh, tiro na cabeça novamente. Au, au, au. Ok, isso não é bom. Deixa eu... Atacar ele primeiro aqui, ele trocutar. Aí... já era. Ótimo, fantástico. Tipo... Isso aqui realmente não é difícil. Ah, cadê aquele... Pocoblin que tava por aqui? Não tinha mais um com flechas, etc. Oh, nem tinha visto que tinha uma espada ali a propósito. E... Oh, peraí, será que eu tenho a oportunidade de pegar as flechas? Bom, eu tive a oportunidade de pegar as flechas. A uh, oportunidade que foi desperdiçada, mas eu tive a oportunidade. A propósito, yeah, o ataque carregado aqui da classe de lanças é um ataque que realmente... Oh, aí. Ah, meu, agora eu perdi a oportunidade de ter minhas flechas bombas. Uh, tanto faz. O uh, quão bom é isso? É, 20, mas é meio razoável. Ok. Se eu cair em cima deles aqui... Oh, genuinamente surpreso que eu consegui fazer tanto dano quanto eu consegui. Um, yeah. Ok, se eu continuar girando até vencer aqui, eu acredito que eu vou de fato vencer. Ok, yeah, eu tô basicamente fazendo um stunlock constante aqui em todo o mundo. Ok, yeah, minha arma explodiu, mas não tem problema. Deixa eu casualmente te aguentar aqui. Fantástico. Agora eu utilizo a lança para acabar contigo e, antes de tudo, eu preciso me curar. Simplesmente preciso. É necessário. Caso contrário, eu vou me arrebentar. Ok, ótimo. Isso aqui foi mais seio do que deveria ser, mas... Bom, eu ia dizer eu sou recompensado, mas... Tem algum propósito na existência desse lugar? Oh, tem um baú. Ok, então, deixa pra lá. Existe um propósito. Oh, valeu a pena. Ok, 100 rupis, tipo, tem... Peraí. Oh, e tem... Eu nunca notei a existência de armas e etc. aqui, mas... Sim, yeah, tem armas e etc. Link, não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você pegue a espada... Oh, isso... Isso são coisas realmente básicas, né? Ok, tudo bem. Pode escalar de boa aqui, porque... Yeah, isso. Isso aqui foi fraco em termos de recompensa. Bom, pelo menos eu posso marcar Up, mais um santuário que existe ali. Mas é, ok, eu tô, tô mais interessado naquele ali. E, bom, tava pensando em lutar com a turma ali, etc., mas não, não, não. Não estou tão interessado assim. É, yeah, é, yeah, eu sei, Radar. Eu consigo ver com toda a tranquilidade do mundo que tem um santuário ali. Eu imagino que, tipo, conforme eu estiver chegando mais perto ali, vai começar a... aí. Aparecer alguns obstáculos que podem potencialmente existir ali. Ou será que isso aqui é simplesmente de graça chegar aqui. Meu, tá ventando pra caramba nesse lugar. Me pergunto se... espera o quê? Oh! Yeah! Os obstáculos são as flores. Cuidado onde pisa. Ok, quer saber? Ou eu posso ser um idiota ou posso simplesmente flutuar aqui e... Ok. Isso aqui não conta? Isso aqui absolutamente conta. <risos> Ok, tá bom, Arif. Eu consigo chegar lá tranquilamente. Sa honestamente, sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Eu quero pegar o Meteorod e simplesmente tacar fogo em tudo. Mas tudo bem. Ela força a gente a fazer isso. Então é isso que a gente vai fazer. Link. Link. Ok. Tá bom. Eu vou fazer parte disso, de uma maneira honesta. Um, ok. Ok. É, simplesmente eu tive que dar uma voltinha menor aqui. Meu, já pensou se você pisasse naquelas florzinhas ali do meio? <risos> isso certamente já aconteceu com muita gente. Mas é, isso, isso foi uma mini missão pra gente chegar aqui. E o que a gente tem aqui no centro? Oh... Baseado em cryones. Ok, tudo bem, compreendo. Ah, será que tem alguma coisa aqui na água que vale a pena a gente investigar? Porque... Hum, olha, aqui parece que... Ok, não, eu vou ativar algum tipo de botão em algum momento e vai começar a... aparecer uns pedaços de madeira ali que vão servir como os barcos. E, tipo, é por isso que... Esse lugar tem o nome que tem, correto? Ou oh, não, para falar a verdade, os blocos de gelo que você faz... Bom, eu sei que eles são lançados para longe, só que uh, isso não é verdade, como vocês podem perceber. Bom, tô vendo aquele baú ali. Ok, é um baú de material metálico magnético. Ok, fantástico. Pensei que eu tivesse que, tipo, utilizar cryonis para fazer ele aparecer ali, mas não, não. Pra fazer ele subir, quero dizer. Aparecer não era necessário, considerando que já estava bem visível, mas enfim. Uma coisa que você precisa ter... Bom, uma coisa que você pode ter em mente é o fato das bombas... Ok, eu pensei que elas fossem... Peraí, aí Baú? Definitivamente Eu pensei que elas fossem Tipo, ser levadas Pela correnteza Coisa que absolutamente ac Acabou não acontecendo Aquele baú Realmente Estava tendo Meu, vocês perceberam a violência Com a qual aquilo foi lançado é eu, eu só quero Quero pegar aquele baú Tão difícil pedir algo tão simples? Aparentemente eu só consigo fazer ele uh, ser pego ali pelo cantinho e acaba resultando nessa palhaçada inteira, mas tudo bem. Deu certo eventualmente. Tudo isso para essa. Oh, para falar a verdade, é. Yeah, o jogo quer que a gente lance flechas ali, etc. Mas isso serve. Isso definitivamente serve. Oh, Link. Sério? Ok. Tudo bem. Dá pra, pelo menos, escalar isso aqui. Sério mesmo que ele não consegue escalar aqui, essa coisinha aqui? Tipo... Ah, deixa pra lá. Isso aqui é somente mais uma dentre muitas situações onde tem algo um pouquinho alto que você simplesmente não pode atravessar. Completamente intransponível, a não ser que você faça da maneira específica que o jogo quer. Algo me disse que eu vou chegar no meu objetivo pela direção completamente errada, considerando o caminho que eu tô tomando. É, yeah, é. Yeah. Isso é bem provável, sem dúvida alguma.